Olá a todos, sejam bem-vindos aos dias da bricolage da Leroy Merlin. Hoje temos connosco a Joana Laranjeira, do Oda Joana, que nos vai ensinar como é que podemos fazer um charreot de madeira e sermos nós próprios a construir, não é, Joana? Sim, senhora. Olá, Estou Tânia. muito curiosa com este projeto. Muito obrigada eu, pelo convite. Uhum. Sim, vamos fazer um charreau de madeira assim de uma forma bem simples. Eu desenhei assim uma coisa muito minimalista, mas tem aqui uma característica muito especial. Que especial? É, é, okay. Vamos poder desmontá-lo. Vamos, vamos montá-lo hoje e depois podemos desmontar, transportar e voltar a montar facilmente. Então é assim, o que é que eu pensei? Fazer tudo com o mínimo material possível, não é? Que assim, uhum. até com restos de madeira conseguimos fazer. Então vamos usar a mesma secção de madeira uh, para fazer a estrutura toda e depois para fazer o varão vamos usar uma semelhante, mas circular. Eu até vou mostrar aqui. Então o que nós vamos precisar é isto e depois um bocadinho de corda para a estrutura, para fixar tudo muito bem. Eu vou explicar okay. uh, à medida que vamos fazendo. Eu já tenho aqui as medidas todas cortadas, as madeiras ripinhas todas cortadas à medida. O primeiro passo será... Aqui nas nossas verticais nós vamos ter estas madeiras que vão ser as nossas verticais. Quando uhum. eu falo, falar em verticais é assim a lateral do nosso charriot. Ok, né? então de, de um textura, lado e do outro, não exatamente. é? Okay. E depois temos uma que vai conectar estas que é assim uma horizontal. Para preparar aqui as verticais eu vou até que lhes fazer um furo. Vou por aqui, tentar arrumar um furo com esta broca de 20, que é para uhum. passar depois a nossa um, cavilha circular, para pôr os cabides. Então, vamos fazer com esta broca, eu vou medir. Ah, portanto, a cavilha vai servir para nós podermos colocar a nossa roupa. Exatamente, okay. e vai okay. conectar as verticais todas de uma maneira metida, já vou Ai, mostrar. estou curiosa, vamos lá. Primeiro, proteger a nossa bancada de trabalho. Eu gosto sempre de cortar, até vos vou mostrar porquê temos de perfurar, não é cortar, perfurar a madeira com alguma coisa por baixo e assim é ótimo quando temos outra madeira. Já te vou mostrar porque, hum. Queres ver? Vamos por aqui, eu vou medir primeiro, tenho aqui uma fita métrica e eu vou fazer os furos exatamente igual nas quatro verticais e vou, nas minhas, nas minhas medidas, será aqui o uhum. 16, isto depois depende sempre do tamanho de charryu que querem fazer. O meu okay. tem 1,65m, então esta vai ser a parte onde eu vou ter aqui 16, onde eu vou ter os cabidos. E se querermos fazer outros tamanhos temos que ajustar? Sim, depois no final quando tivermos tudo pronto, vocês vão perceber que conseguem ajustar a altura do, do nosso bengaleiro, do nosso charriot, ou até a largura, vão conseguir entender que depende sempre das, das dimensões. Que vamos cortar agora estas, estas ripas, é o ótimo de fazermos estas coisas nós mesmos, conseguimos ajustar e personalizar o nosso espaço. Sim, eu acho Pronto. que hoje em dia também as pessoas gostam muito de fazer elas próprias, não é as suas coisas. Eu acho que sim, porque podemos sempre ajustar ao que nós precisamos, não é? E depois, Exato. se deixar de fazer sentido daquela maneira, imagina, um dia mais tarde, se eu não precisar de um charreio eu posso usar esta madeira para fazer outra coisa. Então é assim, eu vou pôr um grampo assim aqui para nos, para nos ajudar a fazer este cofre. Até te vou pedir uma ajuda, Tânia, que é apertares aí enquanto eu seguro aqui as madeiras. E vamos fazer esta furação com uma madeira por baixo, eu já vos vou mostrar porquê. Um para proteger a nossa bancada de trabalho, não é? E outro para proteger a madeira também. Queres ver? Quero. Okay. Eu tenho ali um furo que fiz já sem, uh, sem esta proteção para vos mostrar a diferença. Estou a pôr exatamente aqui na marcação e o que eu fiz foi marquei os 16 cm, okay. e marquei o centro aqui desta secção da nossa madeira, da nossa ripa. E vou perfurar. Máquina sempre na, na, no modo de perfuração, não é? De broca. Ok. Ok, vamos ver se ficou hum, bem. Já senti aqui o cheirinho da madeira. Já, é, é <risos> Vou abrir para vos mostrar. Aqui. E agora, vamos então ver como é que ficou aqui a parte de trás. Agora vou-te mostrar um que tenho ali que não fiz assim, que furei mesmo de propósito para vos mostrar. Como é que eu fiz este? Eu fiz assim, fora da madeira, sem esta proteção. E olha a diferença. Ah, ficou aqui já instalado instala completamente a madeira toda. Nós, neste caso, vamos escondê-lo, porque nós vamos pôr as duas verticais assim juntas, conseguimos esconder. não tínhamos que encher com madeira, que também corrigimos bem, deixávamos Com a, com que a pastazinha bem. de madeira, Sim, não é? e depois lixávamos. Mas pronto. Sempre que furamos, até assim com estas brocas, para fazer uma, furação, uma perfuração para um, para um parafuso, usar sempre uma madeira de baixo como descarte que vai perfurar as duas madeiras e a nossa vai ficar com um bocado. Boa, Joana. Bom. Acho que foi uma excelente dica. Boa. A gostei muito. Então, Boa. vamos agora arrumar aqui a casa. Vamos ter este... que fazer outra furação. Ah, que então é? arrumamos. Este também tiramos, tiramos já. E o que é que eu vou fazer agora? Na outra, no outro limite da nossa madeira, nós temos neste lado, que vos vou mostrar. Neste lado temos esta furação com a broca de 20, que é onde vai estar o nosso varão. Uhum. E embaixo vamos ter que fazer também uma pré-furação para colocar a estrutura. Então okay. eu vou usar outra broca. Esta vou tirar. Para os parafusos que vou depois pôr para fixar a estrutura. Okay. Vou medir também onde é que vou querer a minha horizontal que vai dar aqui estrutura ao nosso e ovo. Portanto, É sempre importante fazermos aqui as medidas, não é? Sim. E ficar assim todas certinhas. Que podem fazer um pequeno, um pequeno desenho primeiro, perceber as medidas que têm disponíveis, disponíveis no espaço. No espaço. Sim. Precisam de saber desenhar, é só ter assim uma ideia. Olha, vou. para depois quando estivermos a fazer ser mais, ser mais fluido. Se não, também vamos fazendo, testando, corrigindo, tapando os buracos. Voltamos a pintar, não se preocupem. O que interessa é fazer. Eu vou aqui achar também novamente o meio da minha madeira, porque vamos para ficar tudo bonitinho, fazer no centro. Muito bem. E aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vou usar esta madeira aqui por baixo, vou-lhe fazer força. Podemos também usar o grampo e perfurar. Este vou querer perfurar de um lado ou outro da nossa madeira, por isso, sem medos, podem tocar aqui nesta. Ok. Ok. Está furado assim de um lado ao outro e vamos fazer o mesmo passo nas outras três ripas que temos assim deste okay. lado. então precisamos de quatro ripas Sim. com estas furações. Igualzinho a esta, Tudo igual. aqui em cima, no, no sítio onde nós queremos ter os nossos cabidos. Uhum. Eu pus a, assim, está mais ou menos a um metro e depende sempre a vossa altura e para o que é que querem. Imagina que querem para uma criança, fazem isto mais pequenino, não é? Exatamente. E depois aqui eu fiz a 20 cm, que é o sítio onde vai estar a estrutura, onde vai estar uma, vertical, uma horizontal que vai conectar este lado com o outro lado do cabine, do, do charriô. Do muito então, bem. Lá, vamos repetir o processo nas outras todas. Temos aqui já a nossa última vertical perfurada nos, nos, dois, nos sítios, dois sítios, não é? Portanto, já temos as nossas quatro partes, Prontinhas. não é? sim. Já não vamos precisar desta, eu até vou sujar aqui a casa. <risos> E vou por aqui. Portanto, que fazer é que... isto num uhum. sítio onde possa sujar, não é? Já estás aqui a dar a dica também. vai se bem, uma vassoura, me passo bem. Ei. E agora o que é que nós vamos fazer? Estas aqui, que vão ser as nossas horizontais, não é? Que vão conectar todas estas verticais que nós tivemos aqui a, a perfurar. Uhum. Vamos ter que fazer um furinho assim. Aqui. Ok. Vou-te pedir para agarrar é? Exatamente, assim aqui, no topo da madeira. Okay. Vou-te pedir para agarrar aí. E o que eu vou fazer é só encontrar o meio da minha secção. Isto depende sempre da secção que estão a usar. Nós estamos a usar uma que é 27. Por 34, sim, mas depois depende sempre depende do que estão a usar. do que é que a pessoa quer, né? Pode ser mais pequeno yeah. ou maior. Medem sempre, eu agora encontro aqui o meio. Pronto. Quando encontrarem o meio, eu vou mudar a minha troca, porque agora é, é outra. E o é que é que nós vamos fazer? Mais pequena. É maior, maior. porque esta vai ser a parte que nos vai permitir que este charriou seja desmontável. Vamos usar uma coisinha, hum. que são estas porcas de cravar. Vou aqui para vocês conseguirem ver. O que é que é isto? Estas porcas vão fazer aqui uma casinha para o meu parafuso depois entrar pelas verticais e fixar-se okay. nesta. Isto vai ficar aqui preso nesta madeira. A qualquer momento eu consigo tirar o parafuso e fico com esta madeira pronta a receber sempre que eu quiser. Fantástico. Uma pecinha Boa. que dá muito Já jeito. Já temos aqui um dos truques para demonstrar que é a não é? Então, aqui é só uh, colocar a broca, está na mesma na posição de broca, mesmo assim no centro, com o, o, a professora o mais direitinho possível para, para este furo ficar o mais certo possível e não sair aqui pelas nossas laterais. Tá? Tá. <risos> A distância tem que ser suficiente para o tamanho do nosso parafuso. Eu fiz assim um bocadinho a mais até para termos aqui margem. Ok. Pronto, e agora? Até vou já fazer neste. Um Como pouquinho. é que se coloca estas um, porcas de cravar? Temos que usar uma ponteira, que é esta coisinha que nos vai permitir colocar... Este é um adaptador, não é? Que nos vai permitir colocar okay. esta ponteira igual aqui ao nosso, à nossa porca. Como é que se coloca? É só, aqui na ponteira, como se fosse um parafuso. Mas vai criar uma casinha para o nosso parafuso. É só assim. No modo de aparafusar, parafusar, já não fizemos a furação aqui no modo de furação, de Furação é? de aqui, e agora estamos aqui na modo da ah, no modo de parafusadora. Ah, no burquim conseguimos ver uh, se queremos furar ou se queremos... Sim, aqui. É por isso é que eu gosto sempre, esta máquina é ótima, porque é muito versátil. Conseguimos oh. perfurar a madeira e conseguimos aparafusar. Ok. A madeira e outros materiais. E outro é <risos> e agora é só... Colocar. Assim. E ela fica mesmo aqui, assim, cravada. E agora, consegues pôr um parafuso da mesma dimensão, não é? Aqui. Boa! <risos> Pronto, então agora vamos fazer exatamente igual no outro lado e na outra vertical. Vamos precisar de duas, duas. Desta. Ok. Pronto, agora esta fase das porcas de cravar está prontinha, mas eu ainda quero fazer outra coisa aqui nestas horizontais. Podemos deixar esta já aqui, que é fazer uma furação com outra broca, ainda um bocadinho maior, para depois uhum. colocarmos um bocadinho de corda. O que é que esta corda vai fazer? Vai segurar, não vai segurar, vai limitar a nossa, o nosso charriot de abrir, ou seja, ele vai chegar assim a um limite que não vai abrir mais. É um género de uma corda de segurança. E eu até aproveitei e escolhi uma corda, corda bem gira. Sim, porque agora sim, com a madeira fica mesmo a mesma Mas fica. E também podem mudar, podem escolher outro, outro tipo, uma corda natural ou uma vermelha, fica muito giro Portanto, também. temos que escolher também a cor que quisermos. aqui personalizarmos Exato, um bocadinho, também. não é? Vamos ah. sempre aqui a desenhar o nosso charriot. Eu então, vou colocar esta. Aqui. Tem que ser uh, maior do que as outras que utilizámos? Sim, depende depois da, sexo, da, da corda do que da estamos a usar. A okay. nossa é uma 10, então estou a usar uma broca também 10. de 10. Vamos voltar a pôr o nosso boquim aqui, não é? E vou medir. Eu quero ter dois pedaços de corda. O que eu faço é, nesta secção toda, uh, tem, temos um metro e... que eu disse há pouco, metro, metro e, e... 17, acho 17, 17, 17, não eu acho que é 17. Vamos dividir por três para ter três espaços. Eu já dividi, sei que são 39. Muito bem. Então, temos aqui. Vou aqui e vou medir aqui 39. E venho a outra, ao outro lado. Outro lado e 39, 39 também. Né? E assim vamos ficar com as cordas uh, simétricas. Ficam nessa, nessa. Sim, vou só zona. medir também o meio para ficar tudo bonitinho, não é? Aqui o meio da nossa madeira. Que eu também já sei que é aqui 17,5. Okay, faço um X para saber onde é que tem. Que é no, procurar, por, também conseguimos ver bem, não é? Sim. <risos> Pronto, e agora como é que vamos fazer? Podíamos furar só assim, mas eu não quero estragar a madeira, vamos buscar aqui a nossa um, madeira de descarte. Novamente, aqui não. o nosso ajudante, Exato, não é? e vamos perfurar. Eu até te vou pedir assim uma ajudinha para tu me segurares aí. Sim. Vou apontar aqui. Estás pronto? Estou. Okay. Vamos fazer igual aqui deste lado. este passo na outra uh, ripinha que temos horizontal. Que é para ser uma de um lado, outra do outro, não é? Exatamente, e a corda ficar ali a delimitar e o nosso charrião não abrir e não cair. Agora temos tudo pronto na nossa estrutura para começar a montar o nosso charrião. Ai, vamos, vamos ganhar um bocadinho de espaço. Vamos para aqui, okay. vamos todas as peças e vamos começar a montar. para levar já estas. Ok. Vou levar aqui o resto. Vamos fazer primeiro atrás só uma. Eu okay. vou uma aqui assim. E Exato. Vou começar aqui a pôr já o nosso parafuso na furação que fizemos. E agora ele vai encaixar aqui na nossa porta que vamos a cravar. Vou apertar com uma chave de fendas. Aqui aconselho a não usar em máquina para não moer aqui toda a nossa madeira, porque a ideia é conseguirmos desmontar sempre esta estrutura, não é? E voltar a montá-la. E depois já apertamos tudo quando tivermos mais estrutura. Agora vou-te pedir Sim. para... Uh, vou buscar aqui outra. Bem. Eu agora agarro aqui neste. E tu agarras neste lado. Toma, toma. Eu vou fazer exatamente igual aqui. pôr mais um bocadinho. Estou só a pôr o, o parafuso de forma a conseguir encaixar agora aqui. Ok. E agora já é mais fácil de apertar. Até consigo segurar assim. Esta fase é sempre bom ter mais um par de mãos para ajudar. É verdade. Vou fazer encostado a algum sítio, mas é mais fácil se pedirem ajuda. Ah, sim. E às vezes as pessoas também gostam de fazer isto em casa, em família, não é? Sim. Com as crianças também para aprenderem um pouquinho uh, o gosto da bricolagem. Sim, meu filho, com não 3 é? anos, adora já. Ah, é verdade? <risos> adora! <risos> e fica chateado se nós não deixarmos ajudar. Pois, porque há crianças depois ficam chateadas, Sim, querem também gosto. em casa ajudar o máximo possível. Exatamente. Muito bem. E ele também já sabe fazer assim, por exemplo, a chariot, ou coisas assim mais simples? Tem que lhe... Imagina, se eu lhe disser agora, podes pôr este parafuso aqui. Ele faz o um movimento e já sabe. Ah, onde é que giro. aperta? Como é que desaferta? Com três aninhos. Com três aninhos. Bem, Portanto. então agora vamos fazer. Temos esta estrutura, vamos fazer Sim. exatamente igual com o resto das madeiras que temos. Boa. Vamos encostar aqui assim atrás. Tirar esta. E mais uma desta, não é? Exato. Buscar aqui os parafusos e já a outra vamos precisar a seguir e fazer o mesmo passo. Estou a fazer isso com a mão esquerda. Mas... Pronto, agora com esta estrutura, consegues segurar? Consigo. Chegamos aqui mais para o pé, vamos cruzá-las assim. Nós vamos só colocar a corda para não permitir que a estrutura abra e o chá caia, mas podem colocar aqui uma madeira ou como eu estava a dizer, imagina em vez de teremos, termos só estes quatro para a corda. Podemos uhum. fazer assim uma estereotomia, sabes? Cruzar assim umas cordas. Olha que um engraçado. Sustinho. Olha, belas dicas aqui para <risos> achar que Ai, desculpa. Faz mal. Pronto, agora é só assim. Okay. Agora vamos colocar aqui. Ok. Bem, hum. isso. Tá. Agora vamos ajustando. E agora, para ele não poder abrir e cair, é aqui que entra é aqui a corda. É aqui as cordas, Exatamente. Exatamente. também tinhas dito há pouco, não Sim. é? Sim. A ideia é medir uh, a mesma distância nas duas cordas. Assim, vamos ajustando. Exato. Ele está aqui em cima do tapete. Pronto, assim está bom. Eu vou já medir aqui, mais ou menos, até uma distância confortável. Eu acho que ele assim está bom, não o abria mais. Um, vou ver, só assim, mais ou menos. Ele tem 51. Eu vou dar uma margem, vou cortar assim uns 60 cm, pois vamos ter que dar aqui um nó. Ah, vai dar um de um lado ao outro? De um lado e depois no outro. E assim ele bate no nó e não abre. Muito bem. Então vá. Vou medir mesmo assim com uma fita métrica. Aqui nos 60. E vou usar um alicate para cortar. As cordas têm que ser todas assim desse género? Ou existe algum tipo de corda que também é aconselhasse? Por exemplo, o sisal? Sim, pode ser. Tem assim, ser, assim é? Essas cordas naturais, não, acho que não tem assim sim desde que seja uma corda o que vai que, que que limite que não deixe que ela abra mais okay. tem, não pode tipo ser por exemplo elástico nem nada tem que ser pois elástico tem que ser uma corda que faça vai, força sim, para vai acabar abrir. por deixar de ter elasticidade e, e segurar mas é capaz de cair já riu portanto okay. não uma corda sem elástico sim. ok essa corda Exato. preta parece bem. Até porque agora está muito na moda também o, o, a madeira natural com o preto. É, não é? O contraste é muito Exato. disso. Pronto. E agora, o que é que nós temos que fazer antes de colocar aí? Queimar aqui um, as pontas, porque senão ela vai abrir. Ah, para, para também facilmente. facilmente entrar... Sim, então eu vou usar um choqueiro. Cuidado porque isto é plástico, não é? Então não ponham logo a mão porque vai queimar. Eu até vou tentar não pôr a mão mesmo, porque eu sou perita a queimar-me, vou só fazer assim. <risos> Ah, bom truque, boa dica. Truque. Que é para as pessoas não pensarem, vou deixar ver se está quente. <risos> Já está sempre assim Queimar assim bem aqui. além Sim. das cordas, o que é que podíamos fazer? das colocar? cordas, podíamos pôr também madeira, podíamos pôr essa parte toda de outra cor e usar umas madeirinhas mais fininhas e criar assim uma, um, um género de uma prateleira também, toda uhum. em madeirinhas, que lhe vai dar outro tipo de estrutura, portanto. Mas isso também ajuda, essas dicas que estás a dar também ajudam a que o, o charrilho não abra. Exatamente, só que depois é mais difícil, nós este queríamos que ele fosse facilmente transportável, não é? Então uhum. tudo o que for acrescentar mais estrutura aí, vai lhe dar mais estrutura, mas depois é mais coisas para desmontar. Agora a ideia é só passar a corda por aqui. Também podemos fechar mais um bocadinho se quiseres. Sim, e podemos, podem abrir mais este buraco, se por acaso se tiver ficado, nós usámos uma broca 10. Uhum. Podem mesmo com a mesma broca fazer assim, forçar um bocadinho mais, ele vai acabar por abrir. Ok. Senão, uh, mas ele está a passar bem até. Pronto, agora a ideia é dar um nó, aqui. Depois, se até podemos fechá-lo fechá assim, um eu exatamente. dou um nó e depois voltamos a abrir. Porque agora assim, vai. Vamos... Os acabamentos, teria ser sempre nó ou podemos fazer outra coisa? Ah, podem fazer outra coisa, até usar mais um bocadinho de corda e fazer aqui. Mas o nó, eu acho que é prático. É mais simples, não é? É o mais prático, simples, yeah, é e Fica é mais gírica, gírica. Gírica, assim com Sim. um ar de... Foi uma coisa muito simples, <risos> mas vai ficar muito giro. Pronto, fazer exatamente igual deste lado. É e depois as uma, cordas? Fica terminado? Fica terminado, é Uau. só para cabitos e decorar. Olha, também tem aqui uns pretos muito giros, que até pode ir buscar um bocadinho o tom das cordas. Sim, vai ficar fica a combinar com as cordas, lá está. Depois Exatamente. até podemos combinar o, os, os cabitos com a corda Sim. que colocamos em baixo. Vê-se muito também só estas partes aqui pintadas, Sim. o varão pintado de outra cor, agora imagina só os limite de baixo. Exatamente. Joana, assim. adorei, olha, está muito <risos> giro. Boa. A sério, acho que ficou aqui um projeto super original e, e, fácil. É, e é uma coisa que ninguém vai ter mais não igual. Sentido, igual. Não. Até porque podem fazer quatro, que não, nenhum vai ficar igual, porque não vai ficar aqui com uma diferença, ou vão pintar, ou... portanto... Por isso é que é bom fazermos sempre nós estas coisas, assim com as nossas mãos, eu gosto muito. Joana, muito obrigada pela obrigada. tua presença aqui no nosso Dias de Bricolagem, mais uma vez. Ficámos super uh, entusiasmados com oh. este charriot. Já sabes o para mim. <risos> eu ia desmontá-lo para levar, mas não. não. Mas percebes? para desmontar é bem fácil. É só retirar todas as uh, cavilhas, tiramos os nós, tiramos sim. tudo, pegamos na coisas. podes só fechá-lo e levá-lo assim, mas eu acho que até se desmontar tudo. Reúnes as madeirinhas todas e olha até usas as cordas para dar um nó à volta das madeiras. Boa. Que Não vai. sei, só vais ter de me fazer umas instrucõezinhas <risos> que é para quando chegar a casa montar tudo. Não, tens que rever o vídeo, vais revendo o ah, vídeo. Do boa, dia. <risos> boa ideia, exatamente. E também boa. pedimos à SUS que quem quiser rever também pode fazer ver novamente este vídeo. Joana, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Adorei ter-te aqui no Assista ah, no, no Bricolage. Ah, obrigada. Eu. A todas as pessoas que estiveram a assistir, obrigada! Podem encontrar todos estes artigos em lerouamerlan.pt e nas nossas lojas físicas. E caso tenham alguma questão, podem colocar que nós iremos responder. Obrigada e até à próxima!